Olá sejam todos muito bem-vindos Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, né gente? Hoje eu quero te mostrar um apartamento, vem cá comigo, em Gramado, gente, uma oportunidade única, acabei de acessar ali o hall de entrada do apartamento, então seja bem-vindo ao seu apartamento em Gramado, uma oportunidade única. Eu tô gravando esse, esse apartamento, tá, gente? Que é a mostra do apartamento decorado, aqui do empreendimento Aire, gente. Um empreendimento sensacional. São sete blocos, mais de 180 apartamentos e já foi 60% quase comercializado. Você acredita, gente? Olha só, apartamento de dois dormitórios, 65 metros privativos, a partir de R$ 660 mil com três anos para pagar. Direto com a construtora O apartamento de um dormitório com 29 metros privativo A partir de 424 mil Condição facilitada Hoje eu quero te mostrar Esse aqui que é um 2 quartos De 65 metros, tá gente? Com suíte um apartamento lindo, maravilhoso O condomínio vai ter uma infraestrutura Sensacional E eu vou mostrar para vocês Depois aqui no folder Um pouquinho mais da infraestrutura do empreendimento tá bom gente é uma oportunidade única localização nobre apenas um quilômetro e meio da rua coberta do centro de gramado meu cara dá para ir de a pé olha só então aqui é a sala de estar do apartamento né uma sala aqui boa compacta não é muito grande nem muito pequena né aqui a gente tem gente a área de serviço aqui atrás o detalhe interessante é que o apartamento vai ser todo ele entregue com rebaixo em gesso abertura de pvc nos dois dormitórios Vai, ser, vai ter espera para calefação, vem também, gente, piso uh, vinílico, laminado, né? Em todo apartamento, salvo se o cliente quiser piso frio na área de serviço ou na cozinha, como está em obra, você, cliente, pode escolher. Olha que maravilha, pode escolher o seu piso, o seu apartamento ainda. É muito boa a sua opção de compra, né, gente? Não precisa pagar todo o valor do apartamento, Ainda pode escolher o material, você pode estar tá pagando parcelado o apartamento, meu caro. Olha só, então aqui a cozinha, aqui a cozinha, deixa eu dar aqui um, mais para trás um pouco. Geladeira, armários, é uma, como é uma amostra, gente, mas você pode também estar tá comprando uh, todo esse mobiliário aqui, pode estar tá negociando direto com a consultora. Pois a consultora tem uma parte que é anexa à empresa, né, que constrói, que edifica uma também empresa de imóveis mobiliário né então você pode estar tá contatando para comprar um imóvel igualzinho esse aqui decorado já inclusive negociar diretamente com a construtora aqui a gente tem um granito de fora a fora aqui a gente tem nem sei que granito é esse aqui meu cara lindo né parece o branco paraná não tenho certeza fogão cooktop forno aqui é a nossa churrasqueira, verdade nossa, não, é né? a sua churrasqueira. Aqui foi feito uma ilha também, gente, ó, com o mesmo lugar da pia, né? Uma bancada americana, verdade. E olha que legal, a mesa ela conecta com o balcão, gente. E o detalhe mais mais charmoso aqui é que na própria pedra foi esculpida um lugar para deixar uma para você colocar os seus vinhos, gente. Olha só que legal. Uma Além, além disso, você pode também estar tá colocando uh, além, Ou a cervejeira ou uma adega aqui nesse canto aqui, cara Olha só que bacana isso aqui, que legal, gente Olha só, a pedra ela vem até aqui E ela cobre, então, aqui a sua adega Eu tava olhando ali antes, <risos> como é que eles fizeram isso Boa ideia, primeira vez que eu vejo isso, né Olha só, gente, deixa eu te mostrar Aqui, então, seriam os blocos, tá, gente, ó Quem conhece gramado, dá um oi aí quem conhece gramado, tá Uh, vamos fazer assim, exatamente assim. Tá bom, aqui está. Uh, aqui é uma entrada. Aqui é a segunda entrada. Essa parte aqui do bloco F vai ser entregue agora em janeiro de 2023. Tá uh, saindo reto. Aqui a gente sai bem próximo ao hospital na rua São Pedro, que é a paralela da Borges. Saindo por essa aqui, a gente chega na avenida do Hotel Sky, que também é bem perto da Borges Medeiros. Então, Tá super bem localizado. Olha a fachada do empreendimento, gente. Olha que bonita. Linda, né? E aqui, meu caro Além daquela cervejeira ali, você tem cervejeira ou adega ali, né? Você pode escolher. Você tem mais um espaço aqui para colocar os seus vinhos aqui como decoração, gente, ó. Lindo, né? A gente tem uma cristaleira. E aqui tem um detalhe que eu quero te mostrar. Lá no empreendimento vai ser exatamente como tá aqui, Tá? A abertura é tamanho oficial E você vai ter acesso a uma sacada Com os corrimões de ferro fundido E essa vista é original que você vai ter lá Vista exclusiva para as araucárias de gramado Aliás, as araucárias de gramado São as araucárias mais famosas do mundo Você sabia? É bonito, né gente? Olha que legal essa cristaleira aqui ó. Linda, né? Agora eu vou te mostrar os dormitórios apresentei um pouco do a ah, olha só apresentei um pouco do empreendimento onde falei aqui que vai ter olha só o que nós vamos ter aqui, ó vai anotando aí tá shimahodramo zen place espaço-fogo piscina aquecida fitness equipado salão de festa sala de jogos brinquedoteca oficina equipada lavanderia praça nascer do sol playground mini quadro de futebol academia o livro espaço pet né p Piquenique, espaço conforto, bicicletários, gente. Tudo isso aqui, gente, é uma, é uma cidade com uma infraestrutura muito boa para você vir morar. Ou para você, investidor, que quer investir no aluguel. Inclusive, o aluguel de temporada aqui é todo ano, viu, gente? Rende muito um imóvel aqui. Olha só, aqui, então, o banheiro social, apartamento. Aqui seria, então, o dormitório de casal, um dormitório de casal. Lembrando que tudo que você está vendo aqui a consultora pode reproduzir no seu apartamento. E lembrando que um apartamento esse aqui top de 65 privativo, dois quartos, dois banheiros, com tudo isso que você está vendo, tirando a mobília, óbvio, né, com toda a infraestrutura, está vendo por 660 mil, meu cara. Parcelado ainda, guarda-roupa duas portas. Aqui então é a suíte do casal, ó. uma cama de casal, linda, maravilhosa. Papel de parede atrás, LED, ripado. Essa vista é uma vista idêntica com o que vai ter, uma janela de PVC. Aqui o arquiteto sugeriu né, uma bancada aqui pra, e mais uma penteadeira com espelho com LED. Aqui atrás de mim, ó guarda-roupa duas portas. Vamos abrir aqui para você ver. Olha que legal, a gente guarda-roupa duas portas. Tudo para você colocar aqui, então... Seu paletó né? Seu blazer. <risos> e aqui o banheiro, gente, ó, da suíte. Esse lindo apartamento pode ser seu, condição facilitada. Se você gostou, quer conhecer mais no Empreendimento Air, contate agora mesmo os nossos corretores. Quero te agradecer por ver o vídeo até aqui, de coração, tá bom, gente? Deus abençoe seu dia, sua semana e aguardo o seu contato, tá bom? Um abraço aí do seu amigo corretor. Até mais. Tchau.